Eu sou o Gabriel Jordan, do e o vídeo de hoje já tá na minha listinha de gravação há um milhão de anos, eu juro. Não sei por que eu não tinha feito antes, já que, como vocês sabem, já viram aqui no canal, eu adoro um desafio de maquiagem, mas... Pra o vídeo de hoje, eu decidi fazer a minha maquiagem completa... Usando tinta. Provavelmente eu vou ficar igual uma palhaça. Provavelmente eu vou ficar igual uma palhaça. Mas nós estamos aqui pela arte, não é mesmo? Talvez esse vídeo dê certo, porque quando eu era criança eu adorava pintar, desenhar, colorir, blá blá blá blá blá blá blá. Então se você já gostou da ideia, já deixa o seu like aí embaixo. E se você é novo por aqui, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E claro, continue assistindo. <risos> Gente, na verdade esse vídeo não tem muito roteiro Eu não sei direito o que, que eu vou fazer Se eu não me engano, há muito tempo atrás Eu lembro de ter assistido um vídeo Acho que da Kim Rosa Kuka Que ela tinha feito a maquiagem completa Com tinta também E se eu não me engano, ela tinha usado esse mesmo set de tintas que eu tenho aqui Esse set é da Color Make Eu usei ele num vídeo onde eu fiz uma maquiagem do Rei Leão Se você não conferiu, depois que esse vídeo acabar aqui Basta clicar aqui pra conferir Mas eu lembro que ela conseguiu fazer tudo direitinho Então eu vou tentar também Eu não tenho uma paleta de pintor, né? E nenhuma boina mas eu vou fazer as minhas misturinhas nesse prato de plástico aqui Também não tenho nada pra misturar, vou usar um pincel velho <risos> Ah, esse vídeo tá tudo errado Então vamos começar com a minha base Eu acho que daqui eu vou usar talvez branco, preto também E se eu não me engano você usa amarelo e vermelho pra ir construindo o fundo da base E se você errar você usa azul pra corrigir Não me perguntem de onde eu tirei essa informação, mas... Eu acho que no backstage de produção de base e tal, na fábrica mesmo Eles usam esses pigmentos e vão montando as cores Bom, meu tom de pele é mais claro, então eu vou começar usando o branco e o amarelo também Porque meu tom de pele é bem amarelado Olha, coloquei o branco e o amarelo Vou colocar um pouquinho de vermelho também e uma pontinha de preto E vou misturar e ver no que, que vai dar Tá, isso aqui definitivamente não é a minha cor, então eu acho que eu vou continuar colocando branco e amarelo. E talvez um pouco mais de vermelho até fazer isso aqui dar certo. Olha, depois de muita misturinha, eu acho que talvez eu tenha chegado num tom decente, que tá mais ou menos próximo da cor da minha pele. A verdade tá um pouquinho mais escuro. Mas vai ser isso aqui mesmo e eu acho que eu vou aplicar com um pincel língua de gato mesmo. Ai, gente, tomara que isso aqui dê certo, viu? Tô achando que não vai dar. Nossa, cobra que nem uma argamassa. Não que as minhas bases normais sejam diferentes disso. Ai, cansei dessa fuleiragem de pincel, vou fazer na esponja mesmo. Não é que tá dando certo. A textura não é a mais bonita, claro, até porque isso aqui não é uma base, é tinta. Mas a cor não tá tão errada. Gente, eu tô chocado. Olha a cobertura dessa tinta. Essa nas orelhas, né? Porque é igual com base. Beleza. Surpreendentemente, com essas tintas aqui, a gente conseguiu fazer uma cor de base. Até que a cor não ficou tão ruim, vai, gente. Me dá um desconto aí. O que, que eu vou fazer? Vou pegar a tinta branca e essa corzinha mais clara eu vou usar pra corretivo. Na verdade, eu acho que não ficou mais claro o suficiente. Mas a gente vai usar porque é o que a gente tem hoje, entendeu? Eu vou aplicar com o cabo do pincel que eu misturei, mas finjam que não estão vendo, tá bom, gente? Olha, não ficou tão claro quanto eu gostaria, mas deu um iluminado legal no meu rosto. Tô sentindo a minha cara bem oleosa e vincando muito rápido. Então eu acho que eu vou selar já. Não, eu acho que eu vou fazer contorno em creme. Tem esse tom de marrom... Que eu acho que talvez dê certo pra fazer contorno Talvez fique muito escuro Talvez fique muito escuro Ai gente, tomara que dê certo Ai que horror, não quer espumar aqui em cima Mas o pior é que não tá ficando tão ruim Tá ruim, tá, mas não tá tão ruim Nossa, eu tô com medo de fazer o contorno no nariz No nariz eu gosto de pegar mais leve Olha, até que tá transferindo menos Se eu usar esse ladinho do pincel que eu já usei antes enfim, né, gente? Eu vou só vir lá na cozinha de corretivo de novo E passar um pouquinho aqui Que eu acho que eu decidi mais o contorno E dar uma esfumada na lateral da esponja Olha! Contorno mais ou menos feito Contorno mais ou menos feito Eu acho que eu quero fazer um blush porque, né, tamo fazendo tudo com tinta hoje. Vou misturar esse vermelho com um pouquinho de branco. Eu acho que finalmente hoje vocês vão me ver aplicar blush só nas bochechas. Que geralmente eu puxo pras têmporas e tal. Mas hoje estamos mexendo com tinta, né? Eu manchei a minha mão inteira. Socorro! Caramba, isso aqui vai secar. Agora que eu me toquei. Eu me arriscaria... Me arriscaria não. Eu vou me arriscar a passar duas, três, quatro, cinco, seis gotinhas aqui nas têmporas, aquelas. Eu não paro até eu estragar a maquiagem, eu sou tipo a carimbaquinha. Olha, passei mais um pouquinho aqui nas têmporas, desse lado aqui vai ficar mais vermelho quando misturei direito. Eu estou achando o auge que eu tô me maquiando com tinta. Gente, eu não vou mais comprar produto de maquiagem, o canal a partir de agora vai ser só me maquiando com tinta, amei. Aquelas, nem terminei ainda, já tô falando que adorei. Deixa eu pensar o que mais posso eu fazer Nessa make Será que eu devia preencher as minhas sobrancelhas? Acho que eu já tô arriscando demais Mas já estamos aqui, né? Então vamos lá No caso, minha sobrancelha é um castanho bem, bem, bem escuro Então eu vou misturar um pouquinho de preto com um pouquinho de marrom Vou aproximar meu espelho de mim Porque eu não quero fazer cagadas Saiu um pouco dos limites da minha sobrancelha? Sai! Mas a gente ainda tem a cor do corretivo que eu usei, então dá pra delimitar talvez. Esse pincel definitivamente não é de preencher as sobrancelhas, e ele não tá me ajudando em nada, mas eu acho que eu não conseguiria preencher se não fosse com ele. Tá, deixa eu voltar meu espelho pra posição original. Olha, viu que minha pele tá muito bonita, gente. Não sei o que vocês estão achando Comenta aí embaixo o que vocês estão achando da minha maquiagem até agora Substituir a base, corretivo, contorno, blush e o preenchimento de sobrancelhas Que geralmente eu faço com sombra, ou às vezes até com corretivo mesmo Mas eu vou ter que usar um produtinho que é de maquiagem Porque eu preciso selar minha maquiagem, gente Não tem nada de tinta que eu possa usar pra substituir Então eu vou usar um pouquinho do meu pó da Playboy pra selar essa tinta toda no meu rosto no caso eu vou selar o rosto todo, geralmente eu faço só aquele baking, né, porque depois eu venho com um contorno Mas hoje eu não vou usar produto de contorno, né, não vou usar pó compacto, não vou usar bronzer, nem nada do tipo Olha só, eu selei o meu rosto inteiro, exceto as minhas sobrancelhas Então eu acho que eu devia tomar muito cuidado ao tirar esse pó aqui pra não encostar nenhum cerdas do pincel Nossa, minha sobrancelha tá muito grudenta, por causa da... Do... <risos> Por causa da tinta O meu rosto deu uma esbranquiçadinha por causa do pó Geralmente eu venho com alguma bruma fixadora de maquiagem pra tirar isso depois Mas como eu falei pra vocês que eu não quero usar maquiagem de jeito nenhum Eu usei o pó mesmo, só porque ele é insubstituível pra a maquiagem Eu vou vir com água, tá? Não sei se eu tô trapaceando, mas eu acho que não Porque a água não é maquiagem Então eu vou vir bem de longe e passar pouquíssimas vezes Porque senão a água vai escorrer tudo não vai fazer diferença nenhuma, mas enfim Essa praticamente foi a pele inteira, né? No caso, não tem como a gente usar iluminador Porque iluminador é produto de maquiagem o que a gente fez de iluminação no nosso rosto Foi com cores mais claras, mas não com nenhum produto que necessariamente tenha brilho E eu acho que a gente já pode começar nas sombras, né? Tenho amarelo, laranja, rosa Mas eu acho que eu vou começar com um laranjinha Apesar de que isso aqui é um laranjão Não quero um laranja muito neon Então o que eu acho que eu vou fazer é misturar um pouquinho dessa laranja, dessa mistureba aqui do meio e ver o que que eu faço vou aproximar meu espelho de novo porque não estou acostumado a maquiar os meus olhos com tinta, já maquei com sombra com batom, com várias coisas, mas com tinta é a primeira vez e não é que ficou uma cor muito bonita gostei, sabe o que que eu tô com medo? de passar o pincel na sobrancelha que tá com marrom aqui que eu não selei eu achei que o primeiro que eu fiz ficou mais bonito do que esse outro. Ai, ai, mas a gente vai dar um jeito. Vou colocar um pouquinho de amarelo. Talvez aqui fora. Bom, bom não ficou. Mas não ficou horrível. Ai, ai, gente. Eu literalmente não sei o que eu tô fazendo. <risos> Vou o quê? Pegar um pouco de roxo. Eu já tô ficando com medo... Porque, por pior que esteja, não tá tão ruim. Eu garanto isso pra vocês, não tá tão ruim. Já fiz pior e fiz com maquiagem mesmo. Mas eu sou o tipo de pessoa que não desiste. Então, eu vou pegar um tiquinho de roxo e passar aqui no meio, né? Porque, sei lá... O bom de eu já ter colocado 500 cores antes é que o roxo não tá ficando tão forte. Será que eu devia selar essas tintas que eu tô usando aqui nos olhos depois? Talvez, né? Porque senão vai ficar acumulando. Gente, o que quer que eu esteja fazendo não tem explicação. Eu não sei explicar pra vocês o que eu tô fazendo agora. Como eu não me canso até eu estragar completamente, se bem que eu acho que eu já estraguei. Mas isso aqui é uma coisa que eu tenho curiosidade. Eu vou tentar fazer um delineado. Vou vir aqui na minha color make preta e vou tentar fazer um delineado, gente. Gente... Olha, gente, de delineado pra vocês é isso aqui que vai ter hoje. O <risos> que, que eu vou fazer? Devia, sei lá, devia, mas não vou. Pra máscara de cílios, eu devia tentar pintar os meus cílios com isso, né? Gente, eu pintei eles de preto, mas eles literalmente ficaram retos. Passou longe de uma máscara de cílios, viu? Gente, eu tô lacrimejando de pura agonia Vai ser o auge se as minhas lágrimas caírem e derreterem a tinta que tá nos meus cílios <risos> Olha só, apliquei tinta preta nos meus cílios Passou longe de bom, tudo nessa maquiagem passou longe de bom Olha, hoje eu não vou nem colar cílios porque eu não acho que tenha nada que vá salvar essa maquiagem, sinceramente Será que um batom vermelho salvaria? Vou pegar aqui minha color make vermelha e não vou mostrar com nenhuma outra color make Vou só passar ela nos meus lábios Pra que temos um look inteiro feito com tinta, eu acho que temos, <risos> apesar de não ser um dos melhores. Então gente, esse foi o vídeo de hoje, eu fiz uma full face completa usando somente tintas, como vocês viram aqui. Eu até que me diverti bastante, mas no final das contas eu teria feito um trabalho muito melhor com maquiagem mesmo. Mas daqui o vídeo pra vocês, foi uma experiência engraçada tô me sentindo meio estranho, sem cílios principalmente porque os meus cílios estão cheios de tinta. Mas se você gostou do vídeo por favor, já deixa o seu like aí embaixo e comenta o que, que você achou mas eu preciso dizer que pelo menos a pele me surpreendeu demais. Outra coisa que eu vou te pedir se você curtiu esse vídeo, é que você compartilhe ele com outras pessoas e também que você confira o meu Instagram em me segue por lá, porque eu compartilho muito conteúdo de maquiagem por lá. Deixo vários looks de maquiagem lá posto vários videozinhos de make mais curtinhos também pra vocês conferirem. Tudo em arroba TRT. e com tudo isso dito, eu acho que a gente já tá chegando no finalzinho do vídeo. Eu sou Gabriel Jordan e esse foi o vídeo de hoje. See you!